Agora eu estou aqui com amigos, né? Então fica mais fácil, não tem a pressão externa pra me fazer envergonhar -me. São planos, né? Primeiro gravar o disco e depois. É, difundi-lo, mostrá-lo. E, e seja lá como for, por onde for que vá, com alegria, e seja lá como for Por onde for que vá Com sabedoria Liberdade Sinto também que a gente tem de preservar a liberdade. Nem sempre tem, sinto de alguém um toque de maldade. Por onde for que vá com alegria, liberdade não tardia. E seja lá como for, por onde for que vá com sabedoria, liberdade não tardia quando se quer. Eu sigo mesmo o meio da maldade. Eu sigo mesmo o meio da maldade Eu sigo mesmo o meio da maldade Pronto, tá bom <risos> Fechou, né? É, aproveitar, então, vamos no 4 Vamos tomar aquele banho de mar pô. Banho de mar dá pra banho, lavar é. a alma É isso, é, é isso. Dá pra achar coisa boa daí